E nós recebemos o Teu Espírito, Santo. E agora, Senhor, toma em Tuas mãos esta casa, esta família, este lar. Visita a todos, sarando os enfermos, curando os doentes, libertando os oprimidos e trazendo paz, trazendo salvação creia nesta oração. Faça comigo mais esta oração. Repita junto comigo. Senhor Jesus, tenho-te aceitado como meu Salvador. Peço-te escreve o meu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro, para que eu receba a vida eterna. Amém. Você que orou comigo, orou com fé, você já está abençoado.